Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um game Bom rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar tá trazendo aí Tony Hawk 2 aí rapaziada pra quem gosta de skate aí mano é um bom jogo tá ligado o skate 2 né que é o da atualidade de pra mim um dos melhores atualidades de skate, mas tô nem é algo que não, não sai perdendo, mano. É muito da hora também. Curti muito. Tem dois, tem dois tipos de, de rampa aqui, mas tem que fazer a missão, tá ligado? E a missão é simples, tá ligado, rapaziada? Não é muito. É, muito, é complicado bastante, mas não é tão complicado assim pra fazer, tá ligado? E mano, é muito, é muito da hora esse jogo, mano. Eu joguei aí um, um tempo, mas eu acabei desistindo porque. Porque é muito difícil a missão, tá ligado? Tem algumas algumas partes da missão aí que ficam muito difíceis. Então eu acabei de um pouco <risos> Mas as manobras são bem simples, tá ligado rapaziada? Não tem muito... Só apertar quadrado, pulado Aí apertar a bolinha Segura o skate né? triângulo, você faz isso aqui ó é, Faz o grind Aí esse, essa parada aqui também Aí tu cai, tá ligado? Só que eu que a... A reparação aí do Skate 3 com o Tony Hawk, que não dá pra sair do skate, né? O Skate 3 você já consegue sair do skate, que é mais mais, mais, mais, da hora. Consegue caminhar, tá ligado? Mas é da hora também, mano, puxa o Tony Hawk. Eu jogava no PS2, como não tem mais, é, como não tem mais Skate, Skate 2, no, é, Skate 3, sei lá. <risos> Eu não vou lembrar agora qual é o nome, quero que o nome, mas eu vou estar tá botando aí pra vocês Como eu não tem mais skate, skate aí pro PS4, só tem pro PS3 Eu decidi pegar o Tony Hawk, que tava de graça, tá ligado, na PS4 Não sei se tá de graça ainda Mas é muito da hora, mano, eu só vou fazer o grind, Eu vou fazer muita coisa Aqui ó, se eu quiser fazer aqui na borda, aqui ó porque é pra... Não. Não era isso que eu queria fazer, não, mano. Era esse aqui, ó. Mano. Caramba, deu errado. Porra, deu errado, irmão. De Mãe. Bora, vai. Deu errado, irmão. De que era pra dar a manobra ali, tá ligado, mano? Mãe. Segurar na borda ali, eu não consigo, velho. Acabou o tempo tem as missãozinhas, vou jogar outra pra vocês aqui. Outra fase. Outro mapa que mais. Uma hora depois. É hora. A primeira ali não tinha nenhuma missão. Porque eu já tinha completado todas as missões. É. E as missões é pegar esses negócios ali, tá ligado? E. Quer pegar essa chave. Isso aqui, ó. Quer pegar essa chavinha de. De cara ali, tá ligado? Ô oh, caramba, mas é difícil Caramba Que gamada, porra Caí duas vezes Você tá pegando Agora vai Caramba, velho o fora é que tem um minuto, tá ligado? Eu tô ligado que tem que andar na parede né? Aí consegui Peguei um. Essa fase é muito mais louca, mano. Aí, quebrei aqui o negócio. Pegar aqui, pega o cor, cor, cor. Peguei, já peguei. Mano, não tem muito segredo, tá ligado? É só você pular pro X e fazer as manobras, tá ligado? Não tem muito segredo. É só não sei se dá pra jogar com dois, tá ligado? Mas eu vou ver ali, acho que dá. É, provavelmente dá pra jogar online. Né? Tem ali a parada do multiplayer. Eu já volto aí com vocês, eu vou tentar jogar online aí pra ver como é que. Para ver como é que é online aqui, rapaziada. Mas eu acho que deve ser. Acho que deve ser por ponto, tá ligado? Eu não sei como é que funciona. Essa parada do online aqui. Deve ser da hora, deve ser da hora essa parada do online. Né? Caramba, acho que é por ponto, é por ponto. Desafio e é, gente. Assim. Caramba, que loucura, mano. Online é bem mais louco, mano. Foi segundo, hein. Ah, caí, merda. Porra. Caramba, mano. vou ficar aqui na não, não vou. Caralho, consegui ainda. Segurei. Ah, caralho, caiu! Três, quatro e quatro yeah. Foi Caralho! Que isso, mano? Que loucura! Ô! Oh, consegui fazer! cara consegui fazer! Vai tá ficar mais tempo que eu acho que ganha bastante de conta, assim. ah, ah, quase que eu fiz um giratório Ô, louco! Vocês viram o sol, mano? Uou, ah mano, é muito ponto velho, não dá pra cansar os caras não, mano. os caras estão com 100 mil já mano, acabou, acabou, acabou, vou jogar mais uma, vou jogar mais uma que é daquela hora, eu sei desse aqui mano, vou jogar mais uma e, e aí, aí vamos ver como é que vai ser, já volto com vocês aí. Olha, vai começar, hein, vai começar. Eu vou começar aqui do lado. Ah, caiu, mano. Que merda. Aí. Aí, boa. Meu ponto. Deixa eu né, essa daí é muito sinistro, mano. Essa daí é muito. Tá bom? Cagaram, viu? Aí. Uou! Foi muito alto! Nossa! Ah, mano, é foda, mano! Os caras são muito bons, mano! Uh -huh. Aí! O foda é saber quanto rol o skate tá aí, nesse que é foda. Aí! Ah, mano, eu ia fazer um, um 360, não deu muito certo. Agora vai. Uou! Caralho, eu fui pra primeiro. Não! Fui pra primeiro, mano. Vou fazer de novo essa porra. Nice. Vou fazer de novo. Quase. Ai, mano, fiquei em terceiro. Ai, mano, fiquei terceiro. Hora, não, fiquei, fiquei... Ah, mano, fiquei em terceiro. Que da hora, rapaziada. Não, fiquei em... Ah, Fiquei em quarto lugar, velho. Por um instantinho não fiquei em terceiro. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês querem mais aí, Tony Hawk 2 aí, mano, deixa o like aí. E rapaziada, foi mal aí por demorar muito tempo aí. É pra trazer vídeo novo, é porque meu PC quebrou, tá ligado? E quebrou não, parou de funcionar do nada. E eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês o que aconteceu com o PC. Mas é isso aí rapaziada, foi mal aí. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. E fui!